Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Agora nós vamos falar aqui das ocorrências das últimas 48 horas. Mandado e cumprimento de prisão aqui em Lagoas. Aconteceu por volta das 4 horas e 40 minutos. A equipe da Getan estava realizando aí policiamento no Jardim Cangalha. E aí abordaram, conseguiram achar o autor, abordaram aí o autor. Durante checagem no sistema, os policiais constatou a existência de um mandado de prisão expedido pela vara única né, de, é, da comarca de Água Clara, pelo crime de tráfico de drogas, o Ana Cristina. E aí ele já estava até condenado, viu? Condenação de seis anos em regime fechado, estava aí, né, foragido, diante do fato ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e deve estar tá sendo encaminhado aí para o presídio. Portanto, aí mais um belíssimo trabalho da polícia, tirando de circulação quem está devendo para a justiça, Ana Cristina.